Fala, gente linda, aqui do meu. Onde é que eu tô mesmo? No meu YouTube. Os cara, já tá variando, né? Bem, seguinte. Hoje eu vou dar uma barbada para vocês, mais uma ferramenta gratuita que a equipe da Like aqui que é fodástica descobriu. A gente usa mapa mental para tudo, né? Inclusive eu já contei num outro vídeo, taca o vídeo aqui do Dudu para o pessoal conhecer que é um viciado em mapa mental. Inclusive lá no vídeo eu conto que eu uso mapa mental para tudo, até para fazer mala, né? Por isso até eu sou Bully. Compra de mercado em mapa mental é perfeito. Se separa assim, ó, produtos de limpeza, produtos de higiene, o que você precisa comprar para verdura para fruta daí fica organizada as compras tá quer usar usa não quer fazer bullying comigo também não tô nem aí mais um bullying menos um bullying não tem protesto. e existe uma ferramenta do Google gratuita para fazer mapas mentais e que é tão bom ou melhor até do que essa ferramenta mind Master que a gente usa aqui que ela é paga. Para nós, ela não se torna uma ferramenta cara, porque a gente usa muito e somos muitas pessoas, então ela acaba se, se pagando. É uma ferramenta essencial para nós. Tem usado a ferramenta do Google em alguns lugares, porque a ferramenta do Google dá para guardar o um mapa mental dentro do Drive, dá para mandar o link para outras pessoas. A pessoa não precisa ter uma conta para acessar, se bem que o Mindmaster também faz isso, mas o Google é o Google, né? Já que encontra essa ferramenta, como é que usa? e o que, que dá para fazer dentro dela. Venha! Então, minha gente, vamos ver esse mapa mental gratuito. Tem um, um detalhe, ele é gratuito em qualquer número, para qualquer número de mapas, mas eles têm que estar público. Então, se a gente quiser um mapa privado, a gente tem que pagar. Então, a gente vai colocar aqui, ó, o, o site é esse aqui, GoConQR, é, vai estar na descrição do vídeo. E aí, a gente vai entrar... E vai colocar comece agora. É gratuito, e aí ele vai pedir para se registrar ou usando o Facebook ou usando o Google. Aí a gente tem que autorizar os dados, né? Aí seleciona a conta do Google e ele já entra aqui direto. Ó, fica o login e tal. E o legal é que dá pra gente salvar o, o lá dentro do do Drive, os nossos mapas. Aí a gente vai aqui em criar. E a gente dá para criar slides, ó, flashcards, que eu nem sei o que que é, notas, quiz e ainda fluxograma, tá? Então, para criar um mapa mental, a gente entra aqui, clica em mapa mental e ele é muito, muito intuitivo. Então, para uh, digitar aqui, a gente coloca, vamos falar assim, ó, mapa mental teste. Uh, a gente digita o texto aqui e para arrastar novas uh, folhinhas é só a gente colocar aqui, ó seleciona a, a célula que a gente quer e vai adicionando quantas células quiser no formato que quiser, se quiser arrastar aqui para cima pode arrastar também e aí vai só adicionando então por exemplo se eu quero adicionar uma célula nessas célulazinhas aqui pequenininhas é só clicar no maisinho e arrastar que ele adiciona é bem fácil eu achei até mais fácil sinceramente do que o mind maps claro que a gente já tem muita coisa ali no mind maps e aí se a gente quiser por exemplo colocar uma nota a gente, uh, a gente escreve a notinha aqui bota um, um pode pode até colar um texto e tal Uh, então, ele tem todos os recursos do, do mapa mental. E dá para a gente mudar a cor também. Então, eu posso aqui, ó, selecionar o fundo e mudar a cor do fundo. Vou botar esse bege aqui. E depois eu posso trocar as cores das células, é, botar as cores das células que eu quiser também. Dá para inserir um recurso multimídia, ó, se a gente quiser inserir uma foto. Vou botar aqui o cérebro da Rê, abrir... E aí ele vai cair ali, seleciona o cérebro da ré e bota em inserir, Ele ficou aqui. E aí o que a gente faz com ele? A gente bota no tamanho que a gente quiser, onde a gente quiser. Tá? Olha que bonitinho que fica esse mapa mental. Aqui também a gente pode mudar o, o padrão do texto, pode colocar... É, escolher o tamanho da célula, o tamanho do texto pode escolher as fontes, olha que fontes bonitinhas que a gente tem e uh, ainda dá para escolher a cor da fonte se a gente gostar de uma coisa mais carnavalesca é possível fazer também olha, achei uma graça esse aplicativo não, na verdade não é um aplicativo, é um, é um recurso do Google né? E uh, dá pra gente fazer várias coisas, ó, mudar o mapa mental do teste, colocar algumas etiquetas. E é aqui que eu falei para vocês, ó, se a gente for colocar ele em público, se for tirar do público e botar no privado, ele vai pedir para pagar. Mas olha só, é 32 dólares por ano também, é bem mais barato que o, o, o Mind Maps, que eu acho que a gente paga isso aqui por mês. Então, gente, ficou aí a dica de vocês explorarem e utilizarem esses mapas mentais gratuitos não sei vocês mas eu sou realmente viciadinha em mapa mental adoro e adoro deixar tudo bem organizado porque parece que organiza a minha mente valeu então depois quem usar me conta aqui nos comentários e aí, galera, curtiram? Espero que vocês gostem da ferramenta do Google e também de mapa mental, tantinho quanto eu. Porque o mapa mental, realmente, ele organiza um esquema e ele deixa mais fácil a gente pensar sobre aquilo que tem que ser feito, se a gente consegue ali uma boa conexão com essa ferramenta. Espero de todo coração que seja muito útil para vocês, valeu? Então, se caiu aqui de paraquedas, se ainda não conhece o canal, se não me conhecia, se inscreve porque duas vezes por semana a gente está falando sobre ferramentas de marketing digital, sobre marketing digital, sobre filosofia do marketing digital, sobre neuromarketing, sobre social media e sobre produção de conteúdo, que é aquilo que eu mais gosto da vida. Valeu! Beijocas da Re.